Bitcoin subindo após dias de baixíssima volatilidade. Será que isso é um bom sinal? Vou comentar para vocês aqui na análise de hoje tudo que eu estou vendo aqui também falar sobre a SP500 e o índice do dólar, então... Vamos lá, pessoal, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, antes de mais nada, já vai aqui embaixo do vídeo, ó, aperta esse botãozinho do like aí, compartilhe essa análise com mais amigos para o canal crescer, também se inscreva se você está inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e amanhã teremos também nosso live trading às 10 da manhã aí, tá pessoal, com problemas técnicos aí resolvidos, testei bastante coisa aqui, não vamos ter problemas e vou fazer um live trade bem mais produtivo, trazendo já oportunidades para vocês que eu estou de olho, para a gente não poder, não ficar se assim, enrolando muito, muito, né? Em vez de mostrar aqui, como eu busco os altcoins, eu vou mostrar para vocês o que eu tô de olho que a gente pode fazer bons trades aí, bons, bons lucros aí na, nessa semana, tá bom? Então não perca amanhã às 10 da manhã. Em breve vou colocar aqui o, o vídeo, já o alerta aqui no para você poder se inscrever aqui e poder né, já deixar reservado a sua vaga para o live trade de amanhã, beleza? Então vamos lá, cara. O Bitcoin aqui subindo depois dias de lateralização, aqui ficamos em uma enrolação aqui, né? Praticamente aí. É, basicamente quase cinco dias aqui Bitcoin ficou se, ficou se enrolando aqui nesse, nesse, nesse tempo aí, né? Foi um bom espaço para dar uma descansada um pouco aí, espero que você tenha aproveitado o feriado também, tá? Aproveitei um pouquinho para dar uma descansada e sair um pouco é, também do mercado aí, né, caras? Então, primeiro eu quero começar falando para vocês sobre SP500 e o índice dólar. O índice do dólar primeiro aqui, tá? O índice do dólar é, fez essa divergência bullish no 4 horas, como eu para vocês, subindo aqui agora, e aí esse pequeno está tendo essa correção, tá? Enquanto o Bitcoin também está subindo, isso é para mim um sinal, não vejo como um sinal muito bom aí, porque tá me parecendo que o Bitcoin está querendo buscar uma liquidez mais acima, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, eu não gosto de ver isso acontecendo, tá, pessoal? Parece que o Bitcoin, ele, antes de cair, parece que ele quer lá buscar essa liquidez, né? conforme eu falei para vocês na última análise aí. É, o que acontecer primeiro, geralmente é o, que, é o que de fato é o contrário do que vai acontecer, né? Se você não assistiu a última análise, eu vou deixar o link aqui em cima para você, né? Se eu lembrar. É, porque... Para minha opinião, pessoal, se o Bitcoin quiser de fato corrigir aqui, ele vai tentar é, fazer uma, fazer uma busca, buscar liquidez nessa zona próxima aqui dos 29.400 dólares, né, rompendo esse topo anterior. Aqui com certeza tem bastante liquidez conforme eu comentei para vocês. Tá, inclusive, temos uma linha de resistência aqui, ó, que eu tô, uh, vou comentar para vocês também na análise daqui a pouquinho. Então, para mim, o Bit a, a, a, a SP500 aqui agora e o, o só subindo, né? A SP500 aqui corrigindo. Vamos puxar também a SP500 aqui agora nesse momento. Né? E enquanto o Bitcoin ele sobe, esse para mim não né, é um sinal muito bom aqui agora. Tá? Então, esse é o ponto principal aí que você tem que prestar atenção qual que é o contexto que você tá nessa, nessa subida do Bitcoin, essa é a primeira, primeira questão aí, né? Também essa semana pessoal, a gente vai ter aqui a, na quarta-feira vai ser o dia mais importante aqui pra gente dessa semana, no dia 12 a gente vai ter então aqui divulgação do, do Core CPI, tá? São indicadores importantes aqui também, vai ter, vai ter uma ata do FONC também saindo aqui Uh, Minutas do Fonk no dia às 3 horas da tarde Eu acho que vai dar uma ideia bem clara aí pro mercado né, Ou Pro mercado ter uma noção aí, Ter um pouco mais de, de decisão Mas eu acho que é, realmente o mercado Vai ficar um pouquinho chato aí Até aí por volta do 20, dia 26 se não me engano A gente tem a, a, a nova Fala aí do Banco Central Americano do Powell né? Então o mercado pode ficar enjoado até essa Data aí, tá? Fora isso a semana aqui não tem Muita mais coisa importante na minha opinião Eu acho que o CPI vai ser de fato o que mais importante vai sair, a gente vai ter que acompanhar, tá bom? Mas realmente me preocupa aqui uh, o fato da DXY subindo forte, segurando aquele último fundo, né? Comentei para vocês, a região de 102, uh, isso pode aí realmente fazer um fundo duplo pro, pro, pro, pro DXY e buscar ali, a casa do 109, né? Uh, eu estou menos acreditando nisso aqui agora, mas é possível ainda de acontecer, isso pode gerar problemas uh, pro, os ativos de risco como a SP500 e Bitcoin no curto prazo, tá bom? Mas caras, vamos então falar aqui direto agora sim, falar sobre o Bitcoin, quero comentar para vocês que Estou de olho aqui agora no, sobre isso. Antes de mais nada, pessoal, vou deixar para vocês também o link aqui abaixo, tá? Aqui abaixo desse vídeo para você criar também a sua conta na OKEx, tá? Então, a OKEx também está apoiando aqui o meu canal. Você pode ganhar aqui até 10 mil dólares de bônus aí de trade, mais 10 mil em prêmios, tá? Então, quando você clicar no link aqui abaixo, vai ser transferido para essa página aqui da promoção, que vai até o dia 19 de abril, tá? Então, não, não deixe de criar sua conta aqui no Okex e começar a participar da promoção. Com certeza, você pode, inclusive, baixando o aplicativo do Okex, você já pode ter acesso aí até 10 mil dólares em prêmios aí, né? pelo Mystery Box, tá? Então vai lá até esse aplicativo da, da corretora, baixa cria sua conta, tá? aplicativo você vai gostar aí, com certeza uma, uma excelente alternativa para quem tá operando na Binance aí, tá? Segunda maior corretora de cripto é, do Brasil, do, do, do mundo no caso aí, né? Apoiando aqui o meu canal, só essa, essa promoção promoção é exclusiva aqui do canal, inclusive, beleza? Então caras, vamos lá! Bitcoin então subindo com o Open Inter subindo, tá? Aliás, é importante vocês colocarem esse indicador também aí no, no, no trade view de vocês, acho que é fundamental. Uh, esse indicador não tinha antes no, no trade view aí, tá? Então aconselho você ir aí no seu trade view, botar de fato aí, ó, indicadores, bota aí Open Inter, tá? Então todos, todos aí ativos aí da Binance você vai poder. Você vai poder de fato ver o Open Interest para ter uma noção aí se, esse, se essa subida ou descida do preço é saudável. Que nesse momento o Bitcoin subindo, então com o Open Interest subindo muito forte, tá pessoal? Isso é importante. Então parece que o Bitcoin sim vai, sim, tá, tá, né? vai buscar essa zona, pelo menos a região aqui dos 29 mil, 29 mil dólares. A gente tem liquidez também, a região dos 29.400, tá com cara que o Bitcoin vai lá, tá? Mas quando o Open Interest sobe muito também, é um sinal que a gente pode ter muita volatilidade em breve aí, tá, pessoal? Então tome cuidado aí, é, stops curtos. Provavelmente não é uma boa ideia nessa, nessa região aí, tá? Mas eu acho que o Bitcoin tem grande chance de segurar nessa zona aí dos 29 mil, uh, 27 500 dólares. Então, para mim, quem botar um stop abaixo dessa região aqui, acho que vai estar tá, pelo menos no curtíssimo prazo aí, quem tá em long com o stop abaixo dos 27.500 eu acho que tá uma posição aí é confortável tá bom não tô recomendando você entrar na operação aqui agora tá só dizendo que eu acho que vai ser difícil pelo menos no curto prazo o Bitcoin pegar aqui abaixo da região dos 27.500 antes de buscar pelo menos a zona aqui dos 20 29 mil dólares né porque que eu tô falando para vocês aqui agora porque a gente tem liquidez nessa zona conforme eu comentei para vocês nas últimas análises o vesco que continua apontando bastante liquidez nessa zona aqui ó para quem não sabe essa é uma das ferramentas novas que eu tô usando aqui no canal trouxe aqui com exclusividade para vocês aqui, aqui tá no Brasil. Eu acho que não tem ninguém usando essa ferramenta aqui praticamente aqui agora, tá? Então, uh, aqui a gente pode ver, então, liquidez nessa zona aqui agora, tá? Inclusive essa ferramenta, ela tem aqui também, você pode ver, o um, formato de heatmap, que nem o da Binance, também, que, nem, que nem o da, da Highblock, tá? Mas eu gosto de usar mais, o por enquanto, o modelo, o modelo aqui de, de barras, né? Então, todas as ferramentas que eu estou usando aqui, pessoal, vou deixar os links também na descrição aqui tá, do vídeo, se vocês quiserem acompanhar junto a essas análises usando as ferramentas também, acho que é bem importante, com certeza vai ajudar você a posicionar melhor o mercado. Então, essa região aqui dos mil 27 27.300 na verdade, né? Agora mudou um pouquinho, né? Então, até baixa essa dessa zona que você está com stop nessa região, acho que pelo menos no curto prazo aqui você está seguro, tá? O Bitcoin voltando para essa região aqui, vou estar interessado em me posicionar em longs. E nessa região aqui, quem está né, em longs tentar realizar aqui, mas acho que tem grande chance o Bitcoin ir para essa zona aqui dos 20. 29.340 aqui, 29.400 dólares, e, inclusive a gente tem no High Block aqui ó, um ponto de liquidação exatamente nessa zona aqui dos 29.367 dólares, né? Quem viu aqui também, uh, acompanhou o canal nas lives que eu fiz, uh, busquei um short nessa região aqui, um short muito bom aqui nessa zona dos 20, 29.200 dólares, tá? Preciso por causa desse indicador aqui do High Block, tá? Então, para mim, é um ponto importante essa região dos 29.360 dólares aqui, então, acho que é um alvo para quem está de olho aqui, fechar, pelo menos fechar essas posições de longs nessa região aqui, tá? Boa parte delas aí, porque não tem como saber de fato o Bitcoin vai conseguir romper essa zona aqui, tá? Então, a gente vê liquidez muito forte nessa zona. Puxando também aqui o high block, os mapas, os, os hitmaps de liquidação, sete dias. A gente vê aqui bastante liquidez nessa zona aqui dos 28.900 dólares, aqui olhando sete dias aqui na, na, nas corretoras, né? Na Bybit, Binance e também. Uh... Beach Max tá? Então aqui são as zonas que tem bastante liquidez. Essa região dos 29 mil dólares, que pra mim, na minha opinião, já seria uma região para poder pelo menos fazer uma boa parcial aí, né? E tá formando liquidez abaixo aqui também dos 27.450. Então o stop tem que estar tá abaixo aqui dessa região dos 27.300, na minha opinião, tá? E olhando também aqui o de um mês, a gente pode ver que tem liquidez nessa zona aqui dos 29.500 dólares, né? Uma região importante uh, que o preço poderia voltar a testar. E formando muito liquidez aqui abaixo nessa região dos 22.500 dólares, tá, pessoal? Então, para mim, aqui agora, no curtíssimo, prazo, no curtíssimo prazo, eu estou aqui bullish com o Bitcoin, mas na região dos mil dólares, aí para cima, eu já vou ficar cauteloso aí, tá? E dependendo do candle que o Bitcoin deixar, a gente pode ter uma oportunidade boa de short aí, tá bom? Então, isso que eu estou de olho aqui agora, basicamente, aí que eu tenho para falar para vocês aqui no vídeo, também no curtíssimo prazo, deu para ver aqui que as baleazinhas da Binance, que os top traders começaram a entrar em mais aqui ó nessa região... Uh, em mais em um, mais aqui posições, aumentaram as posições de longs aqui, tá então aqui são os 20% dos traders que tem mais margem na corretora Binance, eles começaram a entrar mais em longs nessa região aqui também tá é um sinal também um pouco de mesmo um pouquinho bearish aqui, apesar do long short trade ter caindo né? é, eu acho que os top traders aqui é, é bem importante a gente acompanhar como é que eles estão se posicionando aqui agora tá? mas open penta subindo aqui com o preço subindo, é um excelente sinal aí long short trade também caiu abaixo de Abaixo de, de 1 aqui agora, né? a gente pode ver inclusive em TRDR, o launch rate está aqui no caso em 0.876, então para mim no curtíssimo prazo extremamente bullish Bitcoin. Eu acho que sim, a gente vai buscar pelo menos a região dos 29 mil dólares aí, tá? E vou estar tá interessado talvez, dependendo como o Bitcoin se comportar nessa região dos 29.400, em buscar um short aí, tá? É... E eu acho que tem possibilidade de isso acontecer, porque se a gente olhar aqui o gráfico do Bitcoin, inclusive, ó, a gente tem dentro desse cone aqui é, né, uma região que vai ser uma resistência, com certeza, né? E também a gente tem aqui uma linha de tendência que eu estou acompanhando lá de baixo aqui também, ó. Que também liga junto nessa zona aí também, tá? Então, para mim, essa região próxima aqui dos 29.400 dólares pode ser uma zona que a gente pode uh, realizar aí posições de longs aí e, inclusive, avaliar possivelmente uma operação de short, como dependendo como o preço se comportar aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Cuidem aqui agora, agora essa semana a gente vai ter volatilidade, o que a gente não teve nos últimos cinco dias aí, a gente vai ter de volatilidade com certeza para o Bitcoin, beleza? Então é isso, pessoal, não esqueçam de tentar participar também aí do grupo é, VIP, Tá? tem um link aqui embaixo na descrição para vocês participarem, com certeza vai ser um grupo que eu estou querendo montar, crescer ele para ficar cada vez melhor aí, e a gente se vê aí muito em breve para mais análises. Um abraço e até amanhã, live trade, valeu!